De treinamento físico. Opa! Olha, Como é que é? <risos> fico bonito nas câmeras, cara. Ficou lindo? Bah, um gato. Bom pessoal, eu tô aqui. Ah, Desculpa. faça isso, é? Ah. Fácil esses exercícios. Não é. um quero sem falar, já trava tudo. Ah, Eu Fala te gato. falei? Fala merda. E o verão traz com ele, com ele, com ele, com ele, a, com ele a, com ele a biquini, biquini, biquini. Não saia daí, o quadro treine volta já já, tá já já, tá já, já já, já já. Ah, tá chegando umas duas. Com essa base, você já pode. Ah, sistema. Pô, eu tentei piorar. Ah. É só você procurar as pessoas é assim, nos lugares certos. Não sei o que é isso, não tem nada a Não saia daí. É, é. Do esporte é. Deixa só, só sair a lotação por causa do barulho. Patrick, só pode teve. De novo. Há pouco teve as eleições do Kremlin. Ah. Tira uma foto. Não, não, deixa. Depois tu tira. Não. Hã? Tá, vamos lá. <risos> Treine. É. Me liguei, me liguei. Não, sai tu com a câmera. Eu não vou mexer. Mentirinho. E os atletas que a gente arrecadou e. Mais ou menos. Vai. Vai que eu vou falar Vai mais rápido. Trem veio o fa... Olá, pessoal. Não. Thiago Leino. <risos> eu tô bonito. Eu sou bonito. Tê-los vocês aqui nova. Não saia daí eu esporte vou. Sábado vai. Tu Depois do intervalo. I Esse cara é uma viagem <risos> Vamos lá, nesse clima <risos> Ah, meu Deus do céu eu vou... Deu, já Inclusive agora há pouco <risos> Vamos embora. Bom pessoal, eu me despeço nesse sábado Convidando a todos pra Vocês viram o Thiago emagrecendo, gente Que coisa boa nós não deixamos. Senta. Não saia da sábado. Treine. A última série. É. Tá, ô, meu. Foi a entrada, né? Tá bom, foi a entrada. Não vou fazer mais uma, não. Mais uma? É? Oi? Tá, ô. nessa diminuição na região do abdômen, que o abdômen não diminui o abdômen, quem. Ah, vou... tá, desculpa. Som testando equipamento de som? Ei! Bom, pessoal, do treino, eu tô aqui com o Gust... <risos> Você Já treinou hoje? Então. Treine! Treine! Bota o dedo! Eu queria agradecer a Pirelli Porque sem ela a gente não tinha chegado aqui Eu também queria agradecer aos Biodiesel e ao Diesel S50 Que também a gente não chegaria aqui E eu queria também agradecer ao Gustavo Porque ele vai apagar um lanche para nós agora que o Gordo tem fome E era ele. Não, treine! É. Coma! Coma! Coma. Coma. Ei, só lá. Ei, você já treinou hoje? Vai. Bom dia, Chico. Bom dia, Tainá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Basta acessar a, a página... Bom, galera... Que não é um alimento, né, gente? É um suplemento, então não posso falar isso. Nada a ver esse dedo. Head tag, head tag, head, tag, head tag... Nas grades. Ah. Bom, galera, agora que você já sabe tudo de suplemente. <risos>